Acompanhar suas vendas pode ser um processo frustrante e demorado, mas com a Juridoc você pode fechar negócios mais rápido do que nunca. Simplifique a criação de seus documentos comerciais com nosso editor de fácil utilização ou selecione modelos prontos em nossa biblioteca. Nossa plataforma é integrada com os mais populares CRMs do mercado, o que permite mesclar dados cruciais diretamente em suas propostas. Mas se faltar alguma informação, você pode solicitar ao seu cliente para que complete os dados online. Sabemos que, na maior parte do tempo, seu cliente não concorda com todos os termos, mas com o Juridoc você pode negociar seu contrato online sem trocas intermináveis de e-mail. E a beleza da nossa plataforma é que quanto mais você usar seus templates, mais nós o ajudaremos a se tornar uma máquina de fechamentos, aplicando aprendizado de máquina e inteligência artificial. Todas as suas conversas e versões são salvas em um único local, o que facilita recuperar qualquer informação. Depois que aprovado por ambas as partes, você assina o seu documento online com o mesmo valor legal que um contrato em papel. Não há necessidade de gastar com cópias de impressão. Toda a documentação é armazenada em servidores seguros da Juridoc e pode ser acessada a qualquer momento. Por fim, nossas ferramentas avançadas de análise facilitam o acompanhamento do status de cada documento. Onde estão? Inspirações? O que precisa ser feito? Acelere seu ciclo de vendas e aumente sua eficiência com a Juridoc. Tente criar propostas inteligentes ou fale com um de nossos consultores especializados para uma demonstração.